Foi Gestão da Paisagem em microescala 5. Vamos conhecer o interior da casa que a gente tem visitado. É uma casa numa cidade qualquer aqui do sul de Minas, num bairro novo. É minha casa, minha vida. E vamos ver as possibilidades. E aí? Beleza? Tudo bem? antes de mais nada um convite dá uma olhada no, no descritivo tem lá o link para o site gaiaterranova.com.br vai lá conhecer o site novinho em folha né? vai dar uma olhadinha e conta para gente o que achou e ao mesmo tempo tem um link do descritivo tem um link para você conhecer o e-book e o curso é, sistemas de tratamento simplificado de esgotos domésticos ali então, aquilo que funciona, que já é conhecido, como é que você pode fazer um sistema na sua chácara, casa, cidade, é, zona rural, para recuperar água e nutrientes que de outra forma está jogando fora? Quer salvar o planeta? Começa na tua casa. É, então, vê lá como é que você pode fazer um sistema simplificado de tratamento de, de efluentes, né, com base em normas já aceitas. Mas... Vamos falar da casinha, vamos conhecer a casinha por dentro né, e ver as soluções que a moradora trouxe para casa. É uma casa construída nos moldes ali Minha Casa Minha Vida, mas não é porque é Minha Casa Minha Vida que ela deixa de ter um punhado de elementos que são mais agradáveis ou, ou que são confortáveis. Né? Busca um arquiteto, um engenheiro que entenda isso que a gente está falando, que você não vai pagar muito mais caro pelas coisas, dá para fazer dentro do Minha Casa e Minha Vida e você vai ter uma casa muito mais confortável. Agora ajuda também, auxilia muito nesse processo a abertura para trazer coisas novas. Então a gente vai ver um pouco de design ecológico, design biofílico né, na concepção da casa, e, ao mesmo tempo, a incorporação de vários elementos. Não necessariamente você trazer a natureza para dentro de casa, ou você colocar a casa na natureza. Você está dentro de um bairro, tem limitações, mas você pode trazer elementos que façam referência ao ambiente natural. E a gente vai ver um monte dessas soluções que a proprietária trouxe. Então, na parede dá para ir alguns quadros, é, reprodução de, de padrões naturais, no piso do, do chão, a ideia de fazer um pergolado lá de fora, onde passarinhos vão fazer ninho, e você consegue ver isso do banheiro, enquanto está tomando banho. Pô, legal, né? Então, um punhado de coisas a gente vai ver agora no, no vídeo. Acompanha! Vamos conhecer uma parte da casa, a sala, a cozinha e banheiro, e a intersecção entre o design ecológico e o design biofílico. A gente começa com o ecológico. Olha só, uma abertura mais ampla. O arquiteto planejou esse espaço na direção nordeste, de maneira que agora, no inverno, o sol vai entrar dentro da casa, vai aquecer a casa um pouco mais para o final de tarde. O sol já se põe desse lado, mas ele continua chegando ainda na cozinha, e o vizinho construindo vai barrar um pouco o sol. Essa é uma outra história que arquitetos e urbanistas poderiam estar pensando né, daqui para frente em estratégias para conversar, de conversa entre vizinhos, e o design já pode indicar essa possibilidade de maneira que cada vizinho, mesmo em terrenos pequenos, possa aproveitar ao máximo as condições de insolação e de ventilação naturais. A gente sabe que só com o sol a gente pode ter menor gasto entre 20% e 40% ao mês. Se a gente pensar num bairro inteiro, é alguma coisa bastante representativa. Ok, então voltando à possibilidade de pensar via design lá atrás do planejamento do loteamento, o design do loteamento. Já pode prever alguns elementos que facilitem o trânsito e a comunicação entre vizinhos. Aqui foi uma história legal que o vizinho optou em colocar a casa um pouco mais profundo do terreno, o que mantém a vista dessa casa aqui relativamente legal, esse pedaço deve continuar com vista boa, pegando ainda a zona rural e a serra ao fundo. E o design biofílico? O que é design biofílico? Biofilia é a aproximação entre o humano e a vida planetária. A gente evoluiu da vida planetária, nós estamos acostumados a um ambiente natural, isso é uma questão é, de saúde física, é, mental e psicológica. Então, essa reaproximação traz elementos naturais para dentro de casa, para a gente fazer essa reconexão. O tempo todo é possível fazer isso. Olha só, uma janela, uma abertura maior, com a visão do jardimzinho do lado de fora que aproxima, então, as plantas de dentro de casa. E alguns elementos naturais também, podemos trazer umas plantas para dentro de casa. Mas não só isso, às vezes não é possível, ou a pessoa não tem o dom, ou não gosta de planta dentro de casa, mas pode trazer referências do ambiente natural. Trabalhando, por exemplo, com madeira. Olha só, esse espelho também foi recuperado. Né? Essa porta com detalhes em ferro, trazendo né, contornos, voltas, lembrando um, uma espiral de DNA, lembrando ciclos. Isso tudo, consciente ou inconscientemente, traz para a gente essas representações. Olha só o, o vasinho, uma antiga lata de leite que foi retrabalhada com uma figura de, de pássaro. O vasinho, com a representação de flores, em alguns cantos. Um antigo cinzeirinho de barro com umas pedrinhas, outra vez trazendo elementos naturais. Olha o vasinho trabalhado com uma técnica, né? é colocado o papel, depois pintado por cima, mesmo os sofás, as poltronas, com motivos florais, remetendo novamente ao ambiente natural. Uns quadros fazendo o, o mesmo processo, o tempo todo trazendo o ambiente natural para dentro de casa. Olha aqui umas rosinhas. Essas são folhas de palmeira que foram retrabalhadas com o sisal ali embaixo e virou uma luminária. Legal, né? Essa é uma madeira que estava jogada no terreno lá em casa... Ela foi sendo comida ao longo do tempo e, depois de um tempo, recuperamos essa. E agora virou um, um abajurzinho. Outro elemento, uma cortininha de, de bambu, que pode ser trabalhada remetendo outra vez ao ambiente natural, por conta do, do bambu, e ao mesmo tempo fazendo uma cortina, que aí a gente pode trabalhar a quantidade de sol que entra dentro de casa, mesmo no piso. Olha só, motivos florais e reprodução de motivos ou de padrões naturais dentro da casa. E assim a gente pode seguir. Em todo lugar que a gente olha, o que a gente acompanha, a gente vai ver motivos do, do ambiente natural sempre trazidos para dentro de casa, equilibrando as coisas também nesse canto a gente tem a possibilidade de deixar o sol de inverno entrar dentro da casa e aquecer tanto a sala quanto agora a cozinha e com uma persiana trabalhando a quantidade de luz que a gente permite entrar. Vamos conhecer o banheiro, que também no banheiro alguns motivos né, para o design biofílico. E a gente começa com a latinha, com uns elementos florais mas olha o charme disso aqui. Foi uma gavetinha feita no armarinho de banheiro, uma gavetinha feita um tampo de vidro e alguns elementos né, recolhidos de, de praias. Então, algumas conchas, dando a ideia. Então agora a gente já está trazendo um ambiente marinho para dentro de casa. Novamente no espelho, uns motivos os né, padrões naturais, arredondados, e do lado de fora, a gente enxerga outra vez a, a parte da sarteia né, e do pergolado, então daqui do banho é possível a gente acompanhar o trabalho dos passarinhos alimentando suas crias Olha, aqui são ninhos que estão semi-escondidos, como os bichinhos já conhecem a gente, a gente já conhece os bichinhos é muito tranquilo, né? eles chegam mais pertinho, não, não ficam tão assustados, então é possível do banheiro acompanhar essa vida se desenvolvendo lá de fora. Uma casinha pequena, 50 metros quadrados, num terreno relativamente pequeno, padrão, 250 metros quadrados, em bairro novo, minha casa, minha vida, porém pensado e trabalhado incorporando elementos do design ecológico e do design biofílico. E a casinha ficou um charme, né? Acolhedora, gostosa, simpática. Pronto, e aí? Tá curtindo? Tá gostando? Legal, né? Então, num espaço pequeno, num terreno pequeno, uma casa pequena dá para fazer um monte de coisas. É só a gente ir trabalhando diferentes elementos e dá uma olhada nos vídeos aqui. Tem um punhado de, de ensinamentos aqui de como é que a gente pode fazer as coisas. E outra vez o convite, o link está na descrição, vai lá conhecer o site Gaia Terra Nova. E vai lá também e compra o e-book e o curso Tratamento Simplificado de Esgotos Domésticos. ou Sistemas de Tratamento Simplificado de Esgotos Domésticos. Ali tem o básico para você cuidar das águas da tua casa, quer cuidar do mundo, quer salvar o planeta? Arruma a sua cama antes de querer arrumar a cama do outro. Então, quer cuidar da água, recuperar água e nutrientes? Está lá, o tratamento de esgoto. Esgoto não é coisa ruim. Esgoto é um punhado de água com um punhado de nutrientes que a gente pode reaproveitar os dois. Legal? Então, dá uma olhada lá no descritivo. E compra o curso, compra o e-book, que aí você ajuda o canal também nesse trabalho de disseminar boas novas e boas práticas. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.